a todos. Que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Eu sou a Carol. Sejam bem-vindos em mais uma edição aqui do ADEC TV. E hoje nós voltamos a falar sobre o capítulo 8 do profeta Daniel. Professor Joás. Olá. Tudo bom? Tudo bom. Estamos aqui de novo, né? Estamos aqui. Vamos falar. Mais um capítulo. Mais um capítulo. Capítulo 8. Nesse... Esse capítulo aqui, né, a visão de Daniel, o carneiro e o bode. O capítulo 8, ele fala que né, no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão. A segunda. Na minha visão, eu me vi na cidade de Susã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima diante de mim. Junto ao canal estava um, carneiro, seus dois, seus, estava um carneiro, seus dois chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe é, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente, um bode com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de dois chifres que eu tinha visto do lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar seus dois chifres. O carneiro teve forças para resistir a ele. O Bode o derrubou no chão o pisoteu e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. Aí depois ele fala que vou parar por aqui, que depois ele fala do Bode. É, na primeira visão ele um desses animais estava, não estava? É, é parecido. É aquela visão que ele teve antes, né? É dos quatro animais que representavam quatro grandes impérios, né? É, então esse império representado aqui por esse esse carneiro de dois chifres, né? É, também já estava lá. E, e se você olhar, se você olhar desde o começo lá de Daniel, você vê que é, também estava lá naquela primeira visão lá da, da grande estátua. Né? Tá. É, a parte da, de prata, tá. você vê que até os, os dois chifres podem ser os dois braços, né? a média e a pérsia. Então, é, e nessa visão que ele teve, três anos atrás, aí, dos quatro animais, a pérsia e a média também estavam lá. Né? Então, é, parece que há uma, uma progressão assim, da narrativa, né? do, do final do, dos, tempos dos tempos que estava para vir. Né, e que se conecta-se muito com a história de Israel mesmo, né, e as, as coisas vão vão se revelando e vão se, se confundindo as, as histórias, as narrações, mas tem muita muita similaridade entre as visões, né, é, e parece que aquilo vai avançando para mostrar um quadro geral mais amplo, né, maior, uma perspectiva maior do que estava por vir mais para frente, não só para o povo de Israel, né? Mais, Mas também é, numa perspectiva global, uma né? perspectiva mais ampla. Mais ampla. E ali, quando ele fala nesses dois chifres, né? um a média, outra a Pérsia também, que a Babilônia caiu, aí veio o Império Medo-Persa, é, rei Dario, né? é rei Dario né? que era o Medo e Ciro-Persa. Né? A parte mais alta fala que depois uma ponta cresceu mais, é porque a Pérsia era superior à média isso é, e, e em, um, em um momento em determinado momento né é, essa essa superioridade ela se aflorou né e a, a proeminência ficou mais evidente né da, da Pérsia né então por isso que um, um chifre mais alto do que o outro maior né é, demonstrando mais poder mais poderio né mais poderio. mais força é com Ciro né depois de dar isso aí veio um nada podia parar esse carneiro, mas de repente veio um bode do Ocidente. É. Esse bode. Ele tinha um chegou chifre. Sim, né? que ele chegou de repente. Tinha um chifre só e ele era tão rápido que parece que nem tocava o chão, né? É. É. Aí é uma transição também entre impérios, né? É. Você vê que Ciro ele é uma, uma mistura, né, desses desses dois povos aí, tanto da Pérsia quanto da Média, né? Você olha os antepassados dele, né? Ele é, ele ele tem as duas descendências, né? Uhum. É, e ele se torna mais evidente, né? Mais poderoso do que é, os seus antecessores e Assim parecia que ninguém podia resistir a ele, né? É, a linguagem que é usada no texto mostra isso, ilustra isso. Mas é, ele foi surpreendido, né? Por um que aí tinha um chifre só, né? Um chifre só. É, é rápido, né? Que o atingiu tão depressa que ele não pôde é, esboçar reação nenhuma e foi despedaçado, né? É, então seu império, aquele império tão tão poderoso, ruiu assim, né, tão rapidamente por causa é, de, um, de um outro império que se levantaria, que seria é, até mais poderoso ainda, né, teria uma abrangência maior ainda, é, e também se levantaria muito rápido, né? por isso que usa-se essa linguagem aí, seus pés nem pareciam nem tocar o chão, velocidade. Né? pela velocidade de expansão desse império aí. E aí a gente pode olhar na história e enxergar aí Alexandre o Grande, né? é, o império grego né? que dominou muito rapidamente né? o mundo daquela época né? e, e assim, comandado por esse, por esse chifre único, né? por esse é, homem poderoso é, que é Alexandre, né? Alexandre. ele sozinho. É, é claro, com, com muito poder bélico, né, é, conquistou o mundo da época. Foi formando, ele conquistava e formava suas alexandrias. Isso. Ele tinha um sonho... Um e outro... foi tudo muito rápido, é, né? Ele tinha um sonho dourado, né, professor? Vamos chamar assim? Um sonho dourado. Ele queria que o mundo inteiro fosse uma só nação, sem fronteiras. Se não tem fronteiras, é uma só nação, não existe estrangeiros. É, e assim todos gozariam de paz, de prosperidade. Mas nós sabemos que nenhum homem aqui é capaz de realizar isso, só tem um, né? É, é o próprio, a própria profecia de Daniel mostra um que fará isso, né? É, mas Alexandre, embora o sonho pareça nobre, né? É, demonstrava muita arrogância, né? Porque é, um homem comum não tem essa essa capacidade, essa desenvoltura, né, nesse conhecimento da verdade, é, precisa é, de muitos fatores né, para que isso acontecesse de forma justa, né, é, sem, sem, é, sem derramamento de sangue inocente. É, mas haverá um homem na história que fará isso. E a própria profecia aqui é, mostra que Alexandre, embora... É, conquistasse o mundo muito rapidamente, né? ele, é, por sua arrogância, ele seria derrubado. Né? A própria profecia que de Daniel um momento mostra isso. Novo. É Diz novo. É... Aí fala assim, o bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram quatro chifres enormes na direção dos quatro ventos da Terra. É, Cassander, Elisímaco, Ptolomeu, né, e o outro é Seleuco, Ce é, são quatro os generais. quatro generais do Alexandre. Né, e assim, o, o verso 8 né, de Daniel, ele concorda com o verso 4 do capítulo 11, a gente ainda vai ver isso é ainda, bem. mas ele diz lá que o seu reino será quebrado e será dividido em direção aos quatro ventos da terra. Né? essa figura dos quatro ventos aparece aqui também aparece antes lá em Daniel 6 né? é, então é, é, fala dessa, dessa divisão que haveria no império de Alexandre, no império grego né? é, e assim depois né, a profecia vai falar de que um desses, um desses quatro né, é, vai se sobressair aí e, e vai acabar infringindo é, um tempo muito difícil para Israel, né? um tempo de desolação, né? e que é uma linguagem que é usada na profecia, até com outras nomenclaturas, mas é abominação, desolação. Né? É, ele vai é, fazer uma abominação para os judeus, né? no templo dos judeus, que vai causar uma convulsão social muito grande. né? E aí a gente vai ver isso aí nos, nos versículos que vêm por aí. Aí depois fala, né? fala do da divisão. Aí depois fala assim, a partir do... No, de, Verso 9? É, de um deles saiu um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. O que dizer isso, professor? Pois é. é. Essa passagem, essa passagem mostra, né, é, esse esse quarto aí, né, antíoco de sobrenome Epifanes. É, ele ele a história fala dele, né? Aqui lá no ano 130, né? É, do, do, do Império Grego, ele é o sétimo do reino, né, então teve outros antes dele, né, mas, uhum. mas dessa mesma raiz, do quarto aí, né, uhum. do quarto, do quarto é, comando, né, é, dessa mesma raiz sai o, o Antíoco, e ele, ano 176 até o ano 164, que foi o governo dele, ele, é, na sua arrogância, né, ele, eu não sei se era para provocar mesmo os judeus, ele pegou é, aquilo que era mais abominável para os judeus. Né, é, ele fez, ele sacrificou um, um porco no altar né, de sacrifício do templo. E isso foi uma abominação terrível, porque é um animal impuro, né? Sim. Na cultura judaica era proibido até é, manuseio, é, comer, então, né? Então é, ele sacrificar no altar do sacrifício, né? Dos cordeiros lá, isso foi terrível e isso causou é, um tempo. De, de, de convulsão mesmo social, Isso né? levantou guerras que se estenderam por muitas décadas. Né? É, o mais conhecido aí na história é a Revolta dos Macabeus, né? que foram uma resistência a essa tirania de Antíoco, né? mas muito sangue foi derramado nesse processo todo, né? até que a desolação cessasse. Né? É, e aí a gente pode é, sobre, sobre, com o com olhar sobre a história, né? A gente pode ver até esses essas datas que são citadas aí no livro, né? É, ele chega ele chega a falar de, de, de por exemplo 2.300 tardes e manhãs, yes, yes. Uhum. né? Ele ele cita datas no terceiro ano do rei tal, né? Então é, é Parece que se você for olhar é, puramente pela matemática, né, você encontra uma data muito posterior à, àquela de Antíoco. Né? É, os historicistas fazem isso. Né? É conhecido aí o caso dos, dos adventistas do sétimo dia. Né? É, chegar lá no ano 1680. 87, não, não, se não me falha a memória, mas foi, foi lá no século VII né, da, da era passada. Né, é, e eles chegam a marcar a data, né, o dia, o mês e o ano né, que Jesus voltaria. Porque olham para essa profecia... De, é, de forma literal, né, e aplica uma matemática ali muito literalista, e aí, se você olhar com mais cuidado, você pode, é, sendo preterista, né, chegar lá no momento que saiu é, a liberação da, da reconstrução do templo, e você conta, você chega no momento em, em que Antíoco. É, fez é aquela desolação, aquele sacrifício, né? aquela abominação ali, né? então é, isso, você sendo futurista, né? você pode ser preterista, historicista e futurista, sendo futurista você vai lá, você lendo Apocalipse, você vê aquela última semana, que é de Daniel também, mas a gente vai falar disso depois, depois. Né? Uhum. você vê aquela última semana, aqueles sete anos é, tem uma divisão é dividido no meio, tem três anos e meio e depois três anos e meio, e Daniel fala disso também, três tempos e meio tempo, né? e depois três tempos e meio tempo, Daniel também usa esse tipo usa. De, de data né? a gente vê esses, essas duas tardes Tarde e manhã, manhã na última fase da grande tribulação, que são os últimos três anos e meio os últimos três anos e meio a gente vai falar disso melhor na no próximo capítulo, no capítulo 9, né? Então, portanto, no programa que vem, né? É, mas a gente pode olhar para essa para essa profecia, né, que a gente está falando aí 2300 tardes de manhã, com essas três perspectivas, né? A gente pode ser preterista, pode ser historicista e pode ser futurista, né? Você pode eu conheço gente que olha das três maneiras, dizem que as três maneiras são possíveis, Sim. né? E consegue harmonizar os três. É, eu isso é de uma complexidade muito grande, Só né? De qual maneira? É, eu, eu, eu eu gosto de olhar mais para frente, né? Mas eu entendo que os cálculos estão corretos Se você olhar para o passado, isso aconteceu mesmo. Né? E talvez aconteceu como uma figura do que aconteceria no fim. Né? Porque é usada essa linguagem também no fim do tempo. Fim do né? tempo. Então é usada essa figura também no próprio, na própria profecia do capítulo 8 de Daniel. Né? No capítulo 8. É... E no... continuando no capítulo 8, é... eu acho que a gente vai conseguir fazer ele aqui todo. É... Depois... A partir do versículo 15, o, o anjo dá uma interpretação né, da visão para Daniel. Aí ele fala assim, a partir do versículo 23, No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte mas não pelo seu próprio poder, provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá quanto o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens." A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Sele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, Daniel fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Você vê, é muito interessante, né? Daniel, ele estava ele tendo essas visões todas e, de repente, ele vê... Aquele anjo que, que falava com ele, né, lá da primeira visão, né, é Gabriel, que lá no começo demorou muito né, para trazer a resposta, mas agora ele, ele vem muito rapidamente. Ele, e é interessante nessa passagem que ele vê Gabriel conversando né, com o que ele chama de um, um, um santo que tinha semelhança do filho do homem. Do homem. Né? É, a gente a gente é, gosta de olhar para essa passagem e, e enxergar Jesus ali conversando com Gabriel para instruir o que que ele deveria falar para Daniel né para dar a interpretação da visão e aí quando ele vem trazer essa essa revelação ele ele chega com esse ponto aqui, né? é, essa coisa aí de 2300, né? sela isso porque isso é muito para o futuro, muito para Esse frente. O duro semelhante <risos> aí é o nós acreditamos que seja o Anticristo. Pois é, então o Antíoco o Epifânio, né? que é a ponta que sobressai, ele é um tipo, ele é uma figura que aponta para um sujeito que está muito mais lá na frente, né? por isso que a profecia é selada isso não é para agora, isso é lá para o futuro, né, que vai agir é, da mesma forma, né, com a mesma arrogância, com o mesmo desrespeito pelo sagrado, né, que agiu o antíoco, né, é, que a gente chama de anticristo, mas tem diversos nomes aí nas profecias. né? É, e isso nós vamos estudar um pouquinho mais para frente né, sobre ele. Professor, para encerrar aqui o, o capítulo 8, né? Ele fala que depois dessas visões, né, do futuro distante, Célio, né, Célio Livre, que isso não pertence para agora, né, Daniel. Aí no 27, ele fala que ficou exausto e doente por vários dias por causa da visão, professor. É, ele ele com certeza isso trouxe uma fadiga até emocional, né? É, e a gente sabe como que que as coisas emocionais podem somatizar, né? Podem refletir no corpo, né? É todo ser humano sabe disso, né? É, provavelmente é o que aconteceu aqui, né? O, ele o que Daniel viu foi muito assim até assustador. Até assustador. É, e aí quando terminou tudo ele estava fraco, né? Ele ficou enfermo é o, o termo que ele usa aqui por alguns dias. Né? e depois ele voltou a servir normalmente você vê aqui que Daniel é bem diferente daquele do começo do livro né? que era um jovem né? que, tava, é, que tinha muita sabedoria, que estava em evidência entre os sábios do rei agora ele está numa situação é, trabalhando tá, ainda está na corte mas não tem a mesma evidência né? a mesma né, é, é, responsabilidade do, do começo, mas ele ainda está ali, né? em, volta, em volta do, da, do, do rei. Né? E não ia demorar até Foi no ano Peraí. do. Foi no ano do banquete? É... Do banquete da mão que nós já falamos. Né? E trin... 535 é... antes de Cristo Quando, por aí. Né? Acho que foi esse Herodari que desviou o rio, né? Para é... poder entrar na Babilônia. É... Pessoal, nós encerramos por aqui o capítulo 8. No próximo nós vamos falar do capítulo 9 de Daniel, que é uma oração intercessória de Daniel, mas nós já entramos nas 70 semanas. O que será essas 70 semanas faladas em Daniel? Deus abençoe, fiquem com o Senhor Jesus e até a próxima edição. É isso aí, até lá.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 Certo lugar onde a fé ele iria provar, os servos ficaram então levando o menino, ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente. Até no caminhar. Quem sabe, Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac pergunta: Meu pai, cadê o cordeiro? Onde está? Meu filho, cordeiro, pra si, Deus proverá. Abraão preparou com todo cuidado o altar colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou, menina amarrou, deitou sobre o altar, então estava bastante afiada uma arma na mão.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 Rompela!